A Faculdade da Serra Gaúcha oferece uma estrutura completa para a formação de cirurgiões dentistas. Conheça agora as clínicas e laboratórios utilizados pelos acadêmicos do curso de odontologia da FSG. Estamos aqui no laboratório de simuladores do curso de odontologia da Faculdade da Serra Gaúcha. E é um laboratório onde os acadêmicos têm seu primeiro contato com o paciente. E no simulador, então, eles fazem todos os primeiros procedimentos como se fosse um consultório odontológico. primeiro semestre, a primeira aula dele... É uma aula de anatomia e escultura dentária, onde de imediato ele já tem contato com o formato do dente, o nome deles, as raízes. Aqui no laboratório de radiologia nós temos duas funções. A função onde o acadêmico interpreta radiografias feitas também nos simuladores, nos bonecos, e também temos pacientes verdadeiros. Essas são nossas clínicas de odontologia, onde o acadêmico tem seu primeiro contato de fato com o paciente. Todo aprendizado que ele teve nos laboratórios, depois com os simuladores, ele agora, sob supervisão dos colegas profissionais, cirurgiões dentistas, mestres, doutores em suas áreas, eles então executam procedimentos clínicos com os pacientes que precisam dessa atenção. Os procedimentos clínicos que executamos aqui são restaurações, extrações, profilaxias, que são as limpezas detárias, de radiografias. No momento que ele sai das clínicas, ele se desloca depois com seu instrumental para ser esterilizado em nosso centro de material e esterilização um dos maiores centros de matéria de da Serra Gaúcha. Essas duas autoclaves são duas autoclaves digitais de 360 litros. Feito todo o ciclo processo de esterilização, o funcionário então disponibiliza novamente para o acadêmico nas suas gavetas individualizadas. A gente está bem feliz, estávamos um pouco ansiosos para receber, para ter contato com o paciente e estamos bem realizados. Visitei o espaço, achei sensacional. Realmente muito bonito, muito bacana o investimento e desejo que tenha êxito. Uma estrutura de primeiro mundo que a gente tem aqui. Para a comunidade é importante um serviço como esse, uma escola como essa, mantém esses alunos na cidade, traz os novos profissionais para agregar. Né? Realmente os espaços são encantadores, as pessoas com as suas aflições, com seus problemas sendo atendidos aqui e isso nos toca de uma forma muito especial. A FSG é reconhecida pela qualidade que imprime em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Pensando nisto, construímos um espaço tão qualificado como este, para formar um cirurgião dentista, competente em suas atividades práticas, consciente das necessidades sociais e empreendedor no seu ambiente de trabalho. As clínicas de odontologia da FSG prestam atendimento para a comunidade de baixa renda. Divulgue e entre em contato com a faculdade para visitar esse espaço.